Didn't you hear me say we have to hurry? Então vamos, tia. Vamos lá. Rapaziada. E apresentava sintomas de estar morto. Ó, oh, o cara foi pegar o frango da geladeira, ele escorregou na quina, bateu a cabeça no local e acabou entrando em sintomas de estar em falecimento. Acontece muito nesses casos de terror, hein? É bom você ficar esperto. Estrupicamentos seguidos de batidas de cabeça fortes. Ó, ó, ó. Oh! meu Deus. <risos> Os caras da rasteira. esse tá dormindo. Né? Nossa, dá uma rasteira no linho ali. Rapaziada, cemitério, hein? Oh, meu Deus. É cemitério isso aqui? Se for... Oh! oh Seu lock Olha aí, tio. O cara finge de sapo. É okay. Ele finge que é um sapo. Só pra pular na minha cara. É perigoso. Temos 10 baletas, bairro de chaves. Oh, meu Deus. Quando que a gente vai usar as experiências bem? Tá ali? Ô, tia, tem como você sair fora? Que o Leon vai ver a portinha assim. Do jeito profissional. Eu, sai daqui, tia, Você Sai, que o artigo. Ô, meu, eu vou entrar tranquilamente aqui? Sábido. Vamos lá, Leon. tá no hard mas você mata no peito. Peraí, peraí, pera, a família inteira, tipo. tio. Or <risos> <risos> Pô, tá rolando uns ataques cabulosos, hein? Ó, o cara tá com sintoma de tá transformando em zumbi ali, hein? Altamente babando na cadeira Tá só a baba Abre ali, ó Mostra pra ela como que abre a portinha elegantemente Tio, chegar Ó, ó, ó, ó Tá fingindo, tio Ó, bica Sai! Ele tá dormindo Peraí, tio, peraí E aí? <risos> ó, o Loki vai levantar, tio Acha a chave Rapaziada Família vai levantar, tio, A Família tava assistindo um filme ali Olha aí, no bolso da Catherine, tio. Olha, o que, que eu disse? <risos> Com calma, cuidado. Ela, ela morde. Ih, caiu no colinho, hein? Rapaziada, o quê? Oh, meu Deus. O primo George. É okay. O George, sai daqui que eu sei que pô. Rapaziada, esse que tem cara de lutador, hein? O George. É bom você Fica de boa, rapaziada. Olha, olha. Lembramos o lock, tio. Rapaziada, o ah, cara é? dormindo com ali, hein? Cabecinha e tudo mais, tio. Vamos deixar os Loki no, no local aí sair fora. Tranquilo, já entra aqui, abre a porta. Ó, ó. se lock levantar já era, tio. Valeu. O que, que eu disse? <risos> Ele tá fingindo de tamanho a. É o quê? Ó, ó, ó, ó, ó, meu Deus. Agora. Meu Deus do céu, escopeta! <risos> tô bem, tô bem. Rapaziada, é, pegamos a escopeta. Finalmente. Resolvi a treta agora. Agora começou o gameplay. Agora. Come... Pode pular. Você quer pular aqui? Vai, deixa jantar. Deixa o jantar. Tranquilo, pegou um escopreta. Ó, oh, louco. Rapaziada. Que oh, louco. Rapaziada, que parada era aquela ali? E Oh! Rapaz, escopeta esse Loki, vai atrás dele. Ah, eu vou atrás, cadê ele? Rapaziada! Oh! De tudo. O oh, preto a cabeça dele, deu um zig zag ali. Rapaziada, só com o vestido escopreta. É, é bom guardar para aquele lock ali, hein? Rebeta ali, oh. Isso! Toma seu logo, será que você ser trouxe? Rapaziada, os zumbis daqui são altamente profissionais, treinados pelo UFC. O oh, Leon, oh, é bom você fazer essas mágicas aí no meio da treta, pelo amor de Deus, hein? Não invente nada. Oh, oh meu Deus, ele grita. É o um gritógeno, a ah, gritógeno. Agora você vai ver, tio. Vai levar bicudo pro será ser você trouxe? esse aí, tio. Peraí, peraí, pega a granada. Onde está a granada? Não sei. Taca fogo nele? Oh meu, errei. Rapaz, eu errei! Rapaziada, aqui fogo nos caras errado, hein? <risos> Sai! Olha aí, você tem Olha ele aqui! Oh meu, tamanho da cachumba dele! Jogo! Helena Ele vai, vai jantar Oh meu Deus, ele tá meio choque ainda Oh meu Deus, dá é esse soquinho do amor Levanta ali, ó. vaza, toma pastilha Rapaziada, os, os caras chegam a uma só, tio Sai Peraí, peraí, tem mais pastilha? Uhum Oh meu Deus, só mais uma Tá então, na caixinha, rapaziada, até sei fazer Colocar essa pastilha na caixinha uhum. Oh meu Deus, o Gritorge não vai arrebentar não Desse jeito, tio Peraí, peraí, vamos seguir as pistas, tio. Ah, meu Deus, tem que ter uma cachumba gigante no pescoço dele. É lá que a gente tem que acertar. Acertou, miserável. Rapaziada, ah, meu Deus, onde é que esse cara se esconde? Moving! Rapaziada, tá. tá. tá. tá. tá. tá. tá. tá. tá. tá. tá. tá. tá. tá. tá. tá. tá. tá. tá. tá. tá. tá. tá. tá. tá. tá. tá. tá. tá. tá. tá. tá. Oh, meu Deus. rapaz... Ele tá vivo! Oh! Toma, toma o tic-tac, rapaziada. Tá aí. Oh, pegamos pontos de habilidade aqui, tio. Oh, troféu, estátua, imprensa. Rapaz, é, batamos o se você viu que ele borra, explodindo a cabeça ainda? Ó, oh, música vaco. tem Cavaco ainda? Peraí, tem plantinha aqui de barcada, tem plantinha? Fala, Resident Evil. Fala que é Resident Evil. Não tem! Rapaziada, vamos subir aqui? Eu tenho a primeira impressão que aqui em cima tem item. Ô jogo! Rapaziada, normal tinha certeza. Ó, cantinho de quina na parte de cima. Com certeza tinha item. Agora o negócio tá no hard, os caras jogam fora, Ô, oh, meu Deus do céu. O zumbi foi lá e jantou. Véi. E aí? Como que a gente vai over the gate? Como que a gente vai pular essa parada aí, tio? Jo joga. Rapaz, olha lá em cima de novo, hein? Eu vou pegar a escopeta, tio. Por quê? Tem que resolver essa treta. Sim. Olha aí! Yeah. Tem que apertar o V, tio. Ah, oh, jogo, eu sabia. Olha, tia, joga ela over. pro outro lado. Pula é, pro é, é. lado. Aí ela pega. O quê? Zumbi, zumbi. Escutei. Oh, meu Deus. E aí, tio? Tudo tá de bora. <risos> Fique calmo, fique calmo. Tem mais, hein? Tem mais. Fazendo, eu vou pegar a arminha aqui. Olha o um tanto de lock. Sai! Tem mais lock ali? Ó, um pedaço de pau e tudo mais, hein? O jogo. Obrigado, to... te... Calma, calma. Ó oh, o cara foi tio. O cara Ó, oh. oh, já bica esse lock! Quero ver se ele não tá É o meu, tô no jogo de corpo. Ó, oh, já bica o próximo, vem com o próximo próximo. Isso! Sim. Certeza que deve ter como equipar umas, umas voadoras cabulosas no futuro. O caberninha vai ficar esperto já com esses pontos de experiência, tio. Se tiver como da voador, esses zumbis vão ver a capoeira com menos sorta. Rapaziada, o barril do Chaves pica. Chega, vamos deixar esse copo na mão. Ó, é, é, peraí, acabou a bala? Tem cinco balas ainda, né? de Deus, hein? Fala de gracinha. Tranquilão. Vamos só investigar aqui não. não tem nada, hein? O jogo não tem nada de item. Ah, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do seus Loki Chega Você lá, Leon to Toma, help. seus Loki Rapaziada, não tempo, não, hein? Ô, oh, louco, Leon! Que... É o um policial, Leon! <risos> Rapaziada, bateu do <no> cara errado! <risos> Rapaziada, voar só voar, ó! Already already Beleza, Beleza. Pe pega a munição, pega a munição! Isso, I've isso! A munição ficou presa! Beleza, com esse lock também, ó! ó, ó. Ah, Eu curto demais essa habilidade do Leon! o oh, jogo e aí eu vou ser bonzinho com vocês Tenho calma e aí oh, deixa eu só pegar esse aqui Beleza! vamos, vamos, vamos atrás do Jantor, de novo o oh, louco rapaziada o aqui vou completar esse Loki! olha aí ó ó ó isso, olha só o é um cop, right? It's my first uma arma? Sai! Cadê o gritorjino? Oh, João, o que é isso? Tá, tá oh, fazer tá está ficando os caras... Oh, meu Deus. Os caras tem roupa de pel. Chegou esquadrão policial especial. Ah, o cara mesmo. Oh, se você é o cara, Leon vai te mostrar o quanto os pau se faz uma canalas. É o que? Ô meu, cara, eu Peraí. Oh! o oh, jogo, peraí, jogo. O zumbi tá dando um jogo de corpo. É Vaza, Leon. Olha, tem que ter como explodir essa parada aqui. Ó, ó, ó. Sai de perto, Leon. Sai de perto. Sai de perto. é isso é Vamos explodir a parada ali? Rápido! Hey, tô bem, tô bem. Tô bem. A Rapaziada. We'll the Beleza. O que você acha? Munição? Pois é, vamos deixar, vamos deixar o Leo curar aqui o, o rim dele? Ó, ó, se você ficar parado, enche mais rápido. Ó, oh, menos, demora para encher, hein? Vamos dar um voador nesse bloco aqui já, então? Oh. Ele que me bateu! Ó, oh, tô pior, tio? <risos> o zumbi, tô treinado demais, tio. profissional. Beleza, ficou preta, faquinha. Ó. Oh. cabezói. cabezoia. Viga... Ah, arrebenta ali. Ah, ah oh, meu Deus do céu. Pronto. Hum. Rapaziada. Oh, meu Deus, Carrega tudo isso aí, Leon. Vamos aí fora. Ó, ó. Olha Leon, para com isso aí. Olha um barril ali, ó. Oh. Gigante, tio. Deve estar cheio de chocolate dentro. Olha, Leon, pa para com esses negócios. Quebra aí. Pega. Vamos seguir a, a setinha. Rapaziada, não está nem usando o GP Nelson dele do Leon aqui. ó oh, é bom usar. local secreto novo. Seno one here. Vamos ver quem que esse lock. Para de gritar. Deitou. aí. on man, open Rapaziada, tem o local ali, hein. Enquanto os caras discutem, ó. sprayzinho meu de boa. Surely think we are exterminators.